A produtividade ela vem junto com o equilíbrio e é aí que quando a gente não tem equilíbrio e muitas pessoas estão mais digamos se sentindo mais desequilibrada durante a pandemia nessas horas o que que a gente precisa é dar Resiliência. Por exemplo, a gente tem que ter a consciência de que nós não somos uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia. E ao passar por essa situação, muito provavelmente cada um tem aí os seus desafios durante a pandemia e é preciso a resiliência. E por que que eu deixei de lado a palavra esperançoso? Porque o esperançoso ele ainda é um sentimento que, apesar de positivo, ele é passivo. Ele nos coloca numa posição de esperar. E desde o começo da pandemia, eu vi, e vocês provavelmente também, vendo as pessoas achando que ah, é só 15 dias de isolamento. Daqui a pouco a vida volta ao normal. Ah, terá uma medicação. Muitos acreditaram em outras medicações completamente ineficazes. Então, daqui a pouco nós teremos uma medicação. Ou agora é a vacina. Daqui a pouco vem a vacina. Ou Daqui a pouco vem a vacina, levou quase um ano. E assim mesmo foi recorde. Ah, então vamos ficar esperando a gente tomar a vacina para poder virar a vida normal. E normalmente esse estado, em vez de ajudar, atrapalha. Então é preferível, ao invés de ficar no sentido do esperançoso, buscar mais beber na fonte da resiliência e nos sentirmos mais motivados. O que, que eu posso buscar que realmente me motiva e que eu consigo ter mais energia para continuar produzindo bem, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo? Não que não fosse um caos antes, mas a gente já estava acostumado. E como o nosso cérebro funciona com habituação, quando a gente vai habituando, a gente vai se acostumando, a gente estava acostumado com aquele caos. Aliás, todo brasileiro vive em algum tipo de caos, que inclusive muitos europeus ou americanos são incapazes de se adaptar. E quando eu fui para Chicago, inclusive, eu cheguei duas semanas antes da crise do global de 2008. E foi muito interessante, porque as pessoas entravam em pânico, porque não tinha tinta na impressora. Aí eu olhava e pensava assim, nossa, eu vivia a vida inteira sem impressora. Sem tinta na impressora, na USP, não tinha como. Ou seja, é uma habituação, você se habituou que você sempre tem tinta na impressora, quando não tem, você entra em pânico. E a gente vai se habituando.